A de Ângela com as feiras de ciências é antiga. A estudante do interior de São Paulo já participou de cinco eventos e divulgação de projetos escolares que buscam soluções para problemas do dia a dia. A gente conhece várias pessoas, é, o pessoal conhece nosso projeto, o que a gente está querendo desenvolver para a sociedade. Durante a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, a Febrase, a aluna apresentou a técnica de purificação da pele suína para tornar compatível com a pele do ser humano e garantiu o primeiro lugar na categoria Ciências da Saúde. O que nós desenvolvemos? Uma, uma purificação, onde que a gente elimina todo o material, tá? Que não deixaria de dar essa compatibilidade. E com o colágeno, que ela fica assim, 100% compatível, onde que a gente pode fazer tanto os transplantes como testes farmacológicos. O estudo também ganhou o prêmio Votorantim Cimentos de Inovação e Sustentabilidade, oferecido pelo Instituto Votorantim. Ao você qualificar a educação, ao estimular a inovação, você já modificou a vida desses jovens que estão participando né, da FEBRAS. Os legados são o trabalho, o esforço pela educação de qualidade, a reflexão sobre as alternativas que esses jovens podem encontrar nas ciências.